Aqui é o uma Cena da English Experience e chegamos em mais uma aula dessas dúvidas clássicas aí que rodeiam o inglês, que cercam o inglês e que deixa às vezes o aluno meio confuso. Né? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês então quando usar o passado simples e o passado contínuo em inglês. Mas antes de eu poder seguir, eu já preciso te pedir aquele like maroto aqui no vídeo e se você não está inscrito no canal, tá esperando o quê? Meu filho, minha filha, se inscreva aí e dá esse help aqui para o teacher, ok? Mas vamos ao que interessa então bem uma dúvida clássica é vamos usar e como usar como fazer a aplicação como construir frases corretamente gramaticalmente corretas em inglês com um passado simples por exemplo eu trabalhei eu trabalhei ela trabalhou nós trabalhamos ou eu estava trabalhando quando o telefone tocou nós estávamos viajando quando o acidente aconteceu enfim, então essa aula eu vou explicar detalhadamente como que é essa construção I was, you were, uh, e eu vou explicar como que é o, o past continuous, ou past progressive, que é o passado progressivo, ou continua dependendo de qual livro você estudou, com qual profissão você estudou, porque às vezes alguns usam o inglês britânico, outros usam o inglês americano, mas não importa. O que é importante é você saber que é tudo a mesma coisa que essa construção I was, Working. Eu estava trabalhando. Uh, vocês estavam viajando. You were traveling, tá? Então nessa aula eu vou explicar tudo isso detalhadamente para você. E o mais importante, gente, com exercícios, com atividades, não é só aplicação, não é só explicação. Você vai ter um momento que você pode dar pausa no vídeo e fazer essas atividades para poder fixar. Porque também pouca adianta, né, gente? Você ficar assistindo um monte de vídeo, um monte de vídeo e não praticar tem que praticar e aqui nas minhas nas minhas vídeo aulas você pode praticar isso e depois você responde né do jeito que você acha que é o correto e aí eu faço a correção eu faço a explicação por que, que é um por que, que é outro então vocês que gostam muito dos porquês vai poder aí se deliciar com as minhas explicações do porquê que eu usei um ou porquê que que eu usei outro. Então, espero que você goste. Agora eu vou sair desse vídeo aqui, eu vou entrar no meu quadro mágico aqui, que você vai ter um quadro, vai ter alguns slides, vai ter um momento que eu posso escrever e te explicar mais detalhadamente. E lógico, não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo, se inscrever no canal e se ficar com alguma dúvida, depois da explicação, coloque aqui nos comentários que eu também tiro suas dúvidas, ok? Bora lá então para a nossa aula. Bem, vamos lá então.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 O que, que aconteceu com esses verbos? Olha que ele no passado. Então o verbo é love e aí eu basta acrescentar o de. Assim como o verbo use, basta eu acrescentar o de. Vou trazer mais um exemplo. O verbo like basta eu acrescentar o de. Ou seja, verbos regulares que são terminados em e, eu só preciso acrescentar o de. Porque ficaria muito esquisito, olha, se eu colocasse, se eu aplicasse a regrinha love it, love it, ficaria alguma coisa aqui, use it.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 é o verbo when, ok? Como é que fica esse verbo no passado? Bora ver? One, one, ok? Então, o em se torna um Deixa eu colocar aqui esses verbos estão sendo trabalhados para você ir memorizando. Então, say é sad, went. é long. 2, I, alguma coisa, Melissa, at the party last night. Então, eu, alguma coisa, Melissa, na festa ontem à noite. Eu fui, eu fiz, eu coloquei, eu disse, eu vi, eu cantei. O em já foi, eu escrevi. Qual que se encaixa melhor nisso? Ah, provavelmente o C, não é? Então, eu sei que o C no passado... Opa, é o só. É o só. Então, C no passado é o só. Número 3. David's, alguma coisa, an email to his cousin Australia. Então, David's, um e-mail para o primo dele na Austrália. Aí...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 Como eu tô falando, it vai was. Então, it was snowing last week. Não estava nevando na semana passada. Sandra, tanana, her bike in the park. Então, frase afirmativa, right? Sandra, Sandra, eu sei que eu vou usar was. E right, eu tiro o Ezinho e acrescento ING. Número 5. The police, tanana, the shoplifter. Os policiais entrevistaram.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 Ontem, no projeto delas, na verdade, né? Number 7, I on to the new Beyoncé album. Então, listen, frase afirmativa. Eu estava escutando. I was listening, ok? Então, bem, ele é bem simples, só precisa ter a atenção de você saber qual é a pessoa e depois colocar, aplicar a regrinha do ING, que alguns verbos vão ser um pouquinho diferente. Bom, lá, uh, agora a gente vai aprender como fazer perguntas e, e responder de forma curta com o passado progressivo.